Vou falar sobre a culpa. Pessoas que se sentem culpadas é carregar uma corrente pesada. Né? Nas, nas figuras, vídeos, filmes antigos, lá tem um cara um castelo mal-assombrado, tinha uma alma penada carregando uma corrente. Essa corrente representa tudo aquilo que você carrega com você. É, são os teus apegos. Apegos a coisas boas e apegos a coisas boas. Ontem eu ministrei uma aula aqui, onde tinha um, um participante é, que sentia-se culpado. É um trabalho que a gente faz de desapego, né? tirar as coisas ruins que a gente carrega na vida. E aí ele trouxe é, uma porção de cartinhas, desenhos e figurinhas que era dos filhos dele, de criança. E ele mesmo fala... Ele era uma pessoa ausente. Lembra é um o padrão 3 que fica rico? Então, as pessoas do padrão 3 se cuidam muito do dinheiro e perdem as pessoas, né? Porque eles ficam afastados. E aí, as filhas, os filhos dele mandavam para ele cartinhas e ele foi guardando aquilo. Ele tem mais de 50 anos. E ele tinha uma, um pacote desses de presente, assim, de... um pacote de presente. Ah, devia ter umas 30, 40 figuras e desenhos e coisas dos filhos dele que entregaram para ele. E aí o que acontece? Ele, toda vez que vê aquilo, ele se sente ocupado. Então ele guardava aquilo como uma maneira de compensar a culpa que ele tinha de não ter dado atenção. Mas os filhos dele cresceram. Tem lá 20 anos, 30 anos quase. E ele vivia carregando aquilo. Não lá carregando no papelzinho, mas na mente dele. E aí ontem ele veio e... Se propôs realmente a se libertar dessas culpas, desses apegos, né? Ele não sabia que era uma culpa, mas ele é apego, aquilo fica amarrado aquela coisa. Tem outros participantes que tem camisa, camiseta, lá, 30 anos guardado. E aí ele cortou aquilo e jogou fora. Daí ele disse assim, Afonso, estou me sentindo culpado perante meus filhos, sobre aquelas pessoas que né, me mandaram isso aqui, Eu digo, fulano é uma culpa boba, né? porque eles nem sabem, talvez mais que existem essas cartinhas, não tem mais peso nenhum, esse peso é só seu, você que está carregando essa culpa. Você que está carregando uma culpa de não ter feito o que deveria ter feito lá na infância, né? ter dado amor, carinho para os teus filhos. Mas agora está feito, não tem mais o que fazer. Né? O que você pode mudar é ressignificar dentro de você. Elimine essa culpa, siga em frente, olhe para trás, aprenda com o erro e vá em frente. Se eles têm algum ressentimento com isso, alguma coisa, você não vai mais poder mudar eles, não vai mais poder curar isso neles. Eles vão ter que procurar a terapia deles, eles vão ter que procurar o curso deles para que eles consigam se libertar disso que você estava ausente. Então, cada um tem o seu nó, você é essa culpa de não ter atingido. Talvez eles tenham, talvez não tenham, né? Vamos jogar fora essa possibilidade para não ficar gastando tempo em cima daquilo que pode ser. Né? Então, você, quando sentiu essa culpa jogou fora, na verdade, dói no início, porque você está mudando a sua estrutura de pensamento. Você está mudando aquilo que para você era verdadeiro. E agora aquilo está deixando de ser verdadeiro e ser falso. Aí você vai dizer assim, puta né? Tá. Então, assim, o que, que eu estou falando? Comece a observar as coisas que você carrega. Que vem lá da sua infância, né? talvez você possa ver na adolescência. E que não fazem a tua vida valer a pena, atrapalham a sua vida. Então comece a observar e respire fundo, dá uma cuspida e siga em frente. Se você não souber como lidar com isso, se isso aí, é se você identificar e não souber lidar com isso e precisar de ajuda, de apoio, liga para nós. Ou assista nossos vídeos, os nossos cursos lá na internet, tem vários cursos para tudo. Entende? Então, ou estar sofrendo ou vivendo, é uma decisão pura. Agora, eu tenho que limpar essas coisas que ficam lá no passado, que eu fico carregando e não percebo. Beleza, pessoal? Compartilhe esse vídeo se você gostou. É... Se não gostou, <risos> elimina. Entre no YouTube, se inscreva. Divulgue esse trabalho, que vai ajudar muita, muita, muita gente. E aí, o meu convite é venha ser feliz. Se é? quer ser feliz, o que tem razão? Beleza pura? Ó, até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo aí. Assista. Pega o nosso formulário. Nós temos um formulário lá com 200 perguntas que vai ajudar você a encontrar seu caminho. Grande abraço. Um beijo no coração. Liberta-se. Vamos Vambora.